Continuando, então, a resolução do problema 9, no item B é solicitado o coeficiente de transferência de massa no gás. A gente aqui vai precisar apenas substituir os valores, porque a gente já definiu no item A a taxa de secagem e a gente já tem as demais variáveis que a gente já estimou também na parte 1 da resolução do problema. A gente encontra aqui o valor correspondente. O tempo de secagem a gente vai precisar de algumas variáveis aqui. A gente vai precisar né, fazer a estimativa da massa de sólido seco, na verdade, que é o que a gente não tem. Para isso, a gente vai considerar o volume da bandeja. Tá? A, gente vai, a gente vai fazer uma projeção do volume dessa bandeja. Tá? O volume de sólido seco ele pode ser estimado com base na massa de sólido seco e a densidade. Ah, então, a gente vai ter pela relação né, de densidade massa por volume. E a gente sabe também que é a massa de, de volume de sólido seco é dado pela diferença entre o volume do leito e o volume de fluido. Né, excluindo o volume de fluido para um volume total, a gente fica apenas com o volume de sólidos, né, de sólido seco. Esse volume de fluido vai depender se a gente vai considerar que o volume de líquido dentro do sólido ele é significativo ou não. Tá? Em geral, esse valor ele é muito pequeno, né? comparado com o valor externo, né? com o valor que a gente tem fora do material. Então, a gente vai é, desconsiderar esse, esse volume, a gente vai apenas tratar aqui do volume de vazios né? entre os sólidos, e com isso o problema fica um pouco mais fácil de ser resolvido. Tá? A gente tem a área e a profundidade da bandeja, que são dados no problema. Né? A área ela é dada indiretamente, mas a gente calcula né? é um por um de largura e comprimento. Assumindo que o volume total da bandeja a gente tenha sólido em todo esse volume, a gente vai ter que o volume do leito vai ser a área da bandeja vezes a profundidade dessa bandeja. Ou seja, o volume ocupado por sólido mais fluido vai ser 0,038 metros cúbicos. O volume de vazios ele pode ser obtido com base na porosidade, que é dada no problema. Se a gente multiplica o volume total, que é o volume do leito, pela porosidade, a gente encontra o volume de vazios. E agora a gente tem condições de determinar qual é o volume correspondente de sólido e, por consequência, a gente determina a massa de sólido seco relacionando com a densidade. Ah, então a gente vai ter aqui, ó, massa de sólido seco, 36,841 kg de sólido seco. Agora a gente consegue determinar o tempo de secagem, que a gente acabou de definir a variável que a gente não conhecia. Para o tempo de secagem, considerando a bandeja isolada, porque até então a gente vinha considerando a bandeja. Sem isolamento. Quando a gente considera a bandeja com isolamento, a gente vai ter o um K aqui, não né? então seria HK. A gente vai ter o coeficiente global sendo especificamente, né, exclusivamente, considerando aqui igual né, ao coeficiente convectivo, desconsiderando os fenômenos de condução e os fenômenos da radiação. Com isso, a gente vai ter aqui né, a, massa de seca, a massa de sólido seco é a mesma e a gente vai ter né, um aumento do, da, do tempo de secagem já que a gente isolou essa bandeja e as perdas de, né, de por, por condução não vão existir a gente vai ter menos perdas e consequentemente mais tempo de secagem tá? então aqui a gente fecha a resolução do problema e se esse vídeo de alguma forma ajudou você a entender o conteúdo se inscrevam no canal para ajudar na divulgação do material e para ser notificado sobre novas postagens.